De alguém, e esse alguém? Pera aí, pera aí, esse alguém sou eu? Ai meu Deus, que pesadelo é esse? Que loucura é essa? Mas pera aí, eu tô vivo aqui. Como isso é possível? Onde eu vim parar? Onde vão me levar? Porque eu tô aqui e o meu corpo tá lá Essas perguntas não me deixam nem pensar O que será agora? O que será? Eu me sinto sem ar, sinto minha perna tremendo Toda essa angústia tá me corroendo. Tento me lembrar, mas as lembranças são vagas Sinto medo da culpa que eu me usava Tava dirigindo como de costume E o som do rap, no último volume Quando de repente veio o impacto foi pra de segundo, foi bem rápido Porque a vida nos reserva, é meu amigo Nunca achei que fosse acontecer comigo. Agora tô perdido, neste vale do medo Não sei se é tarde, não sei se é cedo Eu como tava lá, no necrotério Depois disso, é velório. Que oração, será que eu tô atrasado? Que horas o meu corpo será velado? Quem diria eu estaria nesse medo? Querendo saber do meu próprio inteiro, um cara de apenas 25 anos, gente, ideias, sonhos, planos, tem alguém me chamando? Quem é? Eu conheço essa voz, é voz de mulher. É a minha mãe, desesperada, chora a morte do filho, desolada, descontrolada, ela abraça o caixão e os amigos se desperem na última oração. Mas olha só que se hoje sensação, vou pra debaixo da terra, ficar na escuridão. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Pelos olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Por que grita tanto? Demônios! Demônios! Estou em toda parte! Acalme-se! Eles não ficarão aqui por muito tempo. Afinal, foi você que os trouxe aqui. Eu? Como? Eu não. Isso mesmo. É verdade. Você poderia ter evitado tudo isso, mas você não me escuta. Aliás, Ultimamente você não tem escutado a ninguém. Mas só você pode mudar essa situação. Me ajuda, eu estou com medo. Vamos! Tudo o que tem que fazer é pedir ajuda. Pense, quem pode te ajudar agora? Quem pode me ajudar? Jesus Cristo! mas não isso é possível. Você pediu e foi atendido. Mas quem são esses seres? São são anjos do Senhor que vieram me tirar da escuridão. São anjos que vieram me libertar daqueles demônios. Demônios. Aonde? Demônios como aonde? Aqui, aqui. Demônios, demônios estão em toda parte, em toda parte. Esses seres não existem, é claro que existem, existem, meu amigo, na sua mente, e na mente de milhares de pessoas que nascem e renascem na terra sucessivas vezes, assim, trazendo consigo essas culturas mitológicas, culturas mitológicas, isso mesmo, tudo que nós sabemos ou acreditamos saber, é fruto das diversas encarnações Vivenciamos muitas existências Em épocas diferentes Em povos diferentes E assim, vamos aprendendo Várias doutrinas Doutrinas essas, que muitas vezes Se tornam mitologias E acaba sendo muito difícil De se desagarrar delas depois Eu estou confuso, eu estou confuso Não estou entendendo nada Calma, veja um exemplo Você se referiu a esses seres, como servo de Satã, mas isso não é verdade, você aprendeu isso em uma de nossas existências, na Pérsia Antiga, época de Ciro, o grande imperador, lá você aprendeu sobre o dualismo de Zoroastro, dualismo de Zoroastro, isso mesmo, o dualismo de Zoroastro, é a teoria, da existência de duas forças opostas, o bem e o mal, que estão a se confrontar quase que eternamente. O bem, representado pelo Deus Aura Mazda, o bom, o belo, a bondade e a luz, e o mal, representado pelo Deus Arimã, as trevas, os vícios e a maldade. Então quer dizer que Satã, na verdade é da mitologia persa, isso mesmo, principalmente se o considerarmos, como diz a tradição, príncipe das trevas. Arimã seria nada mais, nada menos que uma versão inspirada de Satã. Mas se aqueles são os servos de Arimã, então, onde estão, quem são os servos de Auramasda? Ou melhor, quem seria o Auramasda? Vamos lá, observe cuidadosamente este ente espiritual segundo a tradição persa seria a Aura Mazda ah, não parece um Deus justamente porque não é um Deus assim não poderíamos acreditar na existência de um Deus único e essa representação da divindade rebaixaria o ser infinito essa é apenas a forma pela qual este espírito se apresentou para o profeta Zoroastro e é representado pelo povo persa mas espera, e o tribunal, o tribunal onde todos nós seríamos julgados depois da morte, onde está, esse tribunal está na sua consciência, nós aprendemos sobre isso em uma existência ainda mais remota que a Pérsia, foi quando vivemos no Egito Antigo, no Egito Antigo, e que viagem cara, sim, foi lá, que aprendemos com Hermes Trimegisto sobre um tribunal de Osíris, tribunal no qual os deuses pesariam as nossas ações e suas consequências, analisando assim se seríamos dignos ou não de entrar no reino dos céus. Hoje, nós sabemos que Osíris, Ísis e Horus eram apenas espíritos protetores daquele povo, e não divindades. Tá, mas eu ainda estou confuso. O Satã, então, não existe? Não, e o julgamento, o tribunal, não é do jeito que eu pensava. Mas resta uma pergunta. O inferno, existe ou não? Meu amigo, ainda não percebes que os conceitos terrenos são variações mais ou menos aproximadas das paisagens espirituais? É claro que existem regiões onde espíritos sofredores se aglomeram. Espíritos perdidos na vingança, na volta, na dor. Assim formam o que nós chamamos de zonas umbralinas. Mas aquela paisagem de um fogo eterno, onde os filhos de Deus estão a ser atormentados por criaturas horríveis pelo resto da eternidade, não, isso não existe. Então, quer dizer que essa história de caldeirão, tridente, fogo eterno, nada disso existe? Não, nada disso existe. Nós trazemos isso de quando vivemos também uma existência em um tempo muito remoto, na Grécia Antiga. Foi lá que os oráculos e os sacerdotes nos contaram sobre o Tártaro, a terra dos mortos, a terra para onde iam todas as almas, a terra, até então governada pelo famoso Deus do submundo, Hades, ora, mas, se não existe então a tortura do inferno, da onde vêm os nossos castigos? Do próprio Deus? Não, não lembro, os nossos castigos, as nossas provações, vêm de nós mesmos, através da Lei de Causa e Efeito. Lei de Causa e Efeito? Como funciona isso? Meu amigo, somos nós mesmos que colhemos os espinhos, frutos das colheitas fantasiosas que buscamos neste mundo ilusório do materialismo. Somos nós mesmos que das mais variadas vezes nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo, tanto que durante séculos fomos capazes de criar deuses, a nossa imagem, orgulhosos, ciumentos, invejosos, tal qual como nós, deuses que não passavam de humanos imortalizados. Deuses vaidosos, ciumentos, deuses negativos. Quem, por exemplo? Por exemplo, na própria Grécia Antiga, quando o povo sofria tempestades e marimotos, era acreditado que seria Zeus e Poseidon a derramar a sua fúria sobre a humanidade. Hoje sabemos que se tratavam de fenômenos da natureza. Mas, e o Deus único trazido por Moisés? Até mesmo o Deus trazido por Moisés e avé foi descrito diversas vezes como um Deus cruel e vingativo. Tanto que o seu povo o chamava de Deus das bênçãos e o Deus das maldições. Posteriormente, os cristãos católicos abandonaram, é, relegaram os Dez Mandamentos e trouxeram a imagem de um Deus de olhar de olhos claros, barbas longas, mas que não corresponde à imagem de Deus real. Ué. Mas... E nós, o que somos, afinal? Nós somos espíritos, criados à imagem e semelhança de nosso Criador. E muitas vezes, nós nos perdemos. Achamos que essa imagem e semelhança se refere ao corpo físico, à aparência física, mas reflete as propriedades espirituais de nosso Criador. Tanto que hoje em dia ainda, século XXI, diversas religiões Inclusive, os brasileiros de matriz africana cultuam entidades tal qual é o patamar de um Deus, dando-lhes oferendas e mais oferendas tal qual os, algumas religiões de matriz africana cultuam Iemanjá, ou Ogum, ou Oxalá. Tá, mas se esses seriam, então, Orixás, que na verdade não existem nós, o que somos afinal? uma penada? não, nós somos como já disse somos um princípio inteligente dotados de livre arbítrio quando nós nos deixamos levar pelo ódio, rancor sofrimento e nos perdemos então na maldade as pessoas nos chamam de demônios entretanto quando nos comprometemos com o caminho do bem, quando somos capazes de purificar o nosso coração e assim assumir o nosso dever de solidariedade para com o próximo, desenvolvendo a nossa moral, essas mesmas pessoas nos chamaram de anjos, mensageiros do Senhor ou, como tantas vezes na história, divindades. Agora eu pareço entender mas diz aí, será que um dia veremos a Deus? Um dia nós veremos a Deus. Ainda é difícil definir o que é Deus, mas temos um começo. Foi-nos dado um início. Podemos dizer que Deus é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E até lá, até conhecer um pouco mais de Deus, o que nos basta ser feito, é saber da sua onipresença, saber que Ele está em todos os lugares, para onde quer que olhemos, seja para algum ponto do universo, seja para dentro de nós. Agora, eu me sinto um pouco melhor com esses esclarecimentos, mas quem é você? E por que me diz todas essas coisas? Amigo, eu sou aquele que na verdade nunca vai te abandonar, Sou seu melhor amigo, aquele que vai te dizer todas as verdades que precisam ser ditas, por mais que possa doer e aterrorizar um pouco. E eu estou aqui para lhe dizer sobre todas as potencialidades que você carrega na alma e precisa se lembrar delas. Vós sois o sal da terra. És a luz do mundo. És herdeiro de ti mesmo. E nunca nunca se esqueça, vós sois deuses, É que ontem descobri uma nova estrada, não sabia certo. Say so. o céu e o inverno agora em que